apresentar, porque a gente fica conversando e me distrai. Então, estamos gravando. Então, hoje, nós estamos no oitavo Encontro de História Visual, é a nossa convidada, Érica Gomes Daniel, é, apresentando a sua pesquisa de pós-doutorado. Érica é historiadora, formada pela UF, mas com mestrado e doutorado pela FRJ Ela vem trabalhando já com os Estados Unidos desde a época da, da sua monografia, né? Já produziu vídeos, é, é, pequenos filmes e uma belíssima tese de doutorado que virou livro, né, é sobre a, a publicidade, né, quando a guerra é um negócio, depois, Erika, a gente, cê, quando você é, tiver um tempinho, você bota ali é, o, o título do livro, é, né? é, e aí eu, o que eu acho que é legal, né, esse livro é um livro é, que traz uma pesquisa super original e Érica é, além disso é professora da rede pública é, de ensino e, e a sua pesquisa como pós fazendo pós doutorado no programa de pós graduação da UF, ela trouxe para gente esse tema da eugenia né o tema da questão é, da que é aquilo que a gente estava conversando antes né é, da, da de como essa racialização é, nos Estados Unidos, ela está ligada a justamente a uma perspectiva científica, né, e aí eu acho que eu não vou adiantar a discussão da Érica, mas quando ela ela ela é propôs o trabalho, eu falei assim, não, vamos valorizar as imagens, né, então eu acho que na medida que a gente foi conversando e tal, ela foi também aprofundando a pesquisa dela, né, com as imagens, e, e eu agradeço muito, Érica, é, a sua disponibilidade, a Érica também tem criança em casa, né, a gente tá vendo pelo fundo, né, o Alex, o, o, o Arthur, né, e, e eu tenho muito, muito carinho é pela Érica que Érica foi uma das minhas, das minhas primeiras bolsistas de iniciação científica também, né? Trabalhando né com as revistas ilustradas, eu acho que boa parte dessa reflexão dela vem é, desse exercício de fazer história desde a sua graduação. Então, Érica, aí eu passo a palavra para você. Agradeço é, a todos e todas que estão contribuindo. Peço que é, enquanto a Érica estiver apresentando, vocês é, fechem as câmeras para evitar a sobrecarga, tá? É, para a gente poder... É, ela vai passar umas imagens e às vezes fica é, bastante pesado. Aí depois, na hora do debate, pode, pode abrir. Tá bom? Érica passo a palavra para você, né, agradecendo mais uma vez a sua participação. Eu também vou desligar meu microfone e vou deixar minha câmera aberta, caso você precise falar comigo alguma coisa. Vou precisar. Vamos lá. Posso compartilhar daqui a pouquinho? Espera um pouquinho. É, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da professora Ana Maria Mauade, né, no qual é sempre um prazer estar junto. né? Na verdade, a minha caminhada é, na área de história começou com ela. Né? A Ana foi minha professora no primeiro semestre do curso de graduação na UF, e dali a gente começou uma caminhada que se estende até hoje, né? Eu fui bolsista dela e depois essa trajetória, ela me acompanhou desde o mestrado até o doutorado. Como a Ana falou do livro, do doutorado, e na verdade são assuntos que a gente vai ver que no final, pelo menos esse é o meu objetivo, né? que eles se encontrem, né? que o produto que for gerado desse pós-doutoramento seja um encontro com o produto que foi gerado no doutorado. Na verdade, é, no slide eu vou mostrar depois para vocês a capa nova, essa aqui é a edição antiga do livro, né? ela foi esgotada porque a editora Primas também, é, meu contrato com elas, fechou. E aí, agora esse ano, eu fiz um acordo com a Amazon então saiu uma versão é, digital, mas também é possível comprar solicitar a versão impressa. Eu vou começar a apresentação dos slides para a gente tentar ganhar tempo né então vou colocar para vocês aí e vou tentar seguir um roteiro que facilite essa apresentação para que a gente possa ter um bom debate no final. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu estou, tá sim, acho que está tá. sim. Está tá sim, tá ah, ótimo. Então, eu vou dar seguimento aqui né, ao slide, tá bom? Então, gente, eu preparei um roteiro da apresentação e eu vou pedir que vocês tenham bastante paciência comigo, porque se trata de um projeto de pós-doutoramento onde a gente está é, tentando levantar questões em relação a esse campo fotográfico né? e eu estou retomando é, com a Ana esse debate, devido à pandemia, a gente teve é, uma separação né, como todos então eu vou pedir um pouquinho de, de paciência nessa explanação inicial que eu vou ter que fazer, porque até para chegar ao tema, e aí eu estou já apresentando um pouquinho o tópico 1, que é a apresentação da pesquisa, como eu falei, é, eu quero mostrar para vocês como é que eu pensei o tema, tá? E, sobretudo, a, a maior dificuldade, que muitas das vezes é você chegar nesse emaranhado de siglas e de códigos e de associações que é estudar um movimento dentro dos Estados Unidos. Já tinha vivenciado isso quando eu fui estudar o Office Coordinator, né, onde eu tive que fazer umas, uns gráficos imensos, porque aquela agência tinha milhões de associados e desdobramentos de departamentos, e o mesmo aconteceu com o movimento eugênico. Quando eu falei, gente, eu quero estudar o movimento eugênico, eu comecei a me deparar que né, eu ia ter esse mesmo emaranhado. Então, eu vou pedir um pouquinho dessa paciência, essa colaboração, para a gente acompanhar esse, esse, esse roteiro, onde eu vou estar tá apresentando a pesquisa, a história do movimento eugênico, e tentando seguir uma linha que possa mostrar a vocês, na medida do possível, esse emaranhado. Aqui é só a capa nova do livro, do doutorado, quem quiser checar, está lá na Amazon, tá, tanto na versão digital quanto na versão é, impressa. Então, vamos iniciar aí é, o tema do pós-doutoramento. Bom, iniciando as primeiras pesquisas do movimento eugenista nos Estados Unidos, logo me deparei com informações que demonstravam que grandes magnatas e suas fortunas estavam associadas ao movimento eugenista. Como eu tinha estudado né, essa participação dos grandes magnatas e das fortunas junto com o Estado americano no meu, no meu doutorado para entender esse movimento dentro da Segunda Guerra Mundial, como é que foi essa associação, público-privada, que deu ali né, um reforço para o movimento da guerra, é, eu queria permanecer estudando essas grandes fortunas, esses grandes magnatas, mas dentro do tema da eugenia. E até então, eu não sabia se eu ia conseguir encontrar né, isso, se eles estavam tão envolvidos quanto eu supunha, mas que eu ainda não tinha certeza. Então, eu, na verdade, nessa pesquisa inicial, eu comecei a, a procurar num arquivo que foi criado no ano 2000, chamado Eugênio Archives. E dentro desse, desse arquivo, que é um arquivo online, está né, disponibilizado online, eu encontrei os chamados concursos Better Babies e Better Families. E as fotografias que foram geradas a partir desses concursos. É um pouquinho sobre esses concursos, e a divulgação nele dos ideais eugênicos e, ao mesmo tempo, a participação dessas grandes fortunas americanas né, e de homens proeminentes né, da sociedade americana, seja no campo intelectual quanto no campo privado e econômico, que a gente vai falar um pouquinho ao longo da aula de hoje. Bom... A minha justificativa para pesquisa, ela veio quando eu encontrei esse arquivo, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando muito numa frase que eu encontrei depois num arquivo também de Eugenia, é, do Canadá, e que eles falavam o seguinte, né, a frase inicial, e que eles fazem esse arquivo como uma ideia de fazer uma memória desse movimento, né, era a ideia de que, que tipo de pessoas deveriam existir. Né? Essa é a pergunta do arquivo. Né? E essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que ter na, em mente para a gente poder dialogar na aula de hoje. Né? Que tipo de pessoas deveriam existir? A pergunta presente na capa do arquivo canadense é, transformou uma indagação para a minha pesquisa né? e acompanhou, na verdade, o homem em sua jornada sobre a Terra. Para a realização da minha análise, eu me debrucei sobre os anos iniciais né, do século XX, onde o movimento eugênico vai começar a ganhar força nos Estados Unidos. Mas antes da gente entender o movimento eugênico americano, a gente precisa entender o que é eugenia né, e como é que ela surgiu. Bom, o termo eugenia remete ao conceito de bem-nascido, né, e ele vai ser cunhado por um pesquisador inglês chamado Francis Galton. Galton, ele defendia a ideia de que o meio ambiente era responsável pelos traços ou características físicas, comportamentais e intelectuais do conjunto populacional. Para ele, as características ou traços originavam-se de disposições biológicas internas e se distribuíam na sociedade por meio da reprodução. Nos Estados Unidos, no início do século XX, as ideias de Galton vão ganhar força, sobretudo na figura de um biólogo chamado é, Charles Davenport. A gente vai falar bastante do Davenport, que é o um homem da eugenia nos Estados Unidos. Ele vai se aproximar do Francis Galton, só fazendo uma ressalva que o Francis Galton era primo né, de Mendel, e que ele vai, nessa aproximação, conhecer mais sobre essa teoria da eugenia. Nos Estados Unidos, no começo do século XX, se desenvolveu a teoria eugenista negativa, que aliou as teorias eugênicas europeias ao racismo e que promoveu a eliminação de futuras gerações de incapazes, que eram quem? Né? Os doentes, indivíduos de raças indesejadas e pessoas empobrecidas. Ao longo da aula, a gente vai ver que o número de pessoas que eram consideradas incapazes ou não desejáveis só aumentou. Vai ser importante também, mais à frente, a gente entender a diferença entre o que seria a eugenia positiva e o que seria a eugenia negativa. Tá? É, tem um historiador americano chamado Paul Lombardo que ele vai se dedicar muito ao, ao estudo dessa eugenia chamada de positiva. E por que, que ele vai dizer isso? Ele vai dizer que é importante a gente estar atento para olhar os mecanismos usados pelos defensores da eugenia, mas, sobretudo, pela eugenia positiva, porque, segundo ele, o lado mais sombrio e mais negativo da eugenia né, já teria sido mais explorado em trabalhos pelos historiadores. E que lado seria esse? Né? O lado da, de, do estudo, das leis de esterilização, né, das leis que vão é, proibir o casamento é, interracial né, ou até mesmo o casamento entre considerados incapazes e aqueles que eram considerados superiores brancos, né? E a, a própria lei de imigração de 1924, né? Com aço é, pregando ali, né? As restrições dentro dos Estados Unidos. Então houve uma produção historiográfica maior em relação ao que seria isso considerado de eugenia negativa. Então, é importante a gente saber essa, essa, essa pontuação, né? essa diferenciação. Eugenia negativa seria essa eugenia ligada a práticas ligadas à eutanásia, esterilização, é, casamentos forçados ou né, impedidos. E a eugenia positiva, que é um pouco que a gente vai falar mais à frente nos concursos, é essa eugenia mais mesclada com a ideia de melhoramento mas como um bem para a sociedade. Bom, dentro dos Estados Unidos, quando a ideia eugenista ela começa a percorrer né, a sociedade, ela já estava muito impregnada no meio intelectual. Né? Então, ela não é um fenômeno a par. Né? É, ela é um fenômeno que tem esse diálogo entre o que está acontecendo no meio social e no meio intelectual porque a gente tem, por exemplo, em, na década de 1920, né, é, em muitos estados americanos, a política de saúde pública é influenciada pelos defensores de práticas eugênicas, como, por exemplo, o, a gente vai ter o Madison Grant, né, que é um famoso eugenista que escreveu aí, não sei se vocês estão conseguindo visualizar no slide, né, um livro famoso né, é, que defende né, a supremacia é, racial e o Madison ele vai influenciar muito esse discurso eugênico, né? Por exemplo, um dos maiores historiadores que vão é, fazer um, um, um compilamento do que foi o movimento eugênico nos Estados Unidos é o Ed o Blake. Ele vai escrever um livro famoso chamado A Guerra contra os Fracos. Nesse livro, ele vai dizer o seguinte: as doutrinas da pureza e da supremacia raciais defendidas pelos eugenistas pioneiros americanos, não eram resultados de divagações desconexas de homens ignorantes ou primitivos. Eram os ideais muito bem elaborados de algumas das figuras públicas mais cultas e respeitadas da nação. Cada uma delas um especialista em seu campo científico ou cultural. Cada uma delas reverenciadas por sua erudição. Então, os homens que vão propagar né, dentro da academia, dentro dos institutos biológicos, de onde vai surgir o Charles Davenport, eram homens que tinham um respaldo né, pela questão acadêmica. Né? E esse respaldo vai fortificar mais à frente as teorias eugênicas para grupos, né, digamos, menos intelectualizados. É... Eu dei um título aqui que eu tirei de um artigo né, do, do New York Times, né, que ele, ele intitula o um artigo chamado Quando o Racismo Era Ciência. Né? Então, nos anos 20, nos anos 10, né, é, no início do século, o racismo era uma ciência, né? e não precisava muito mais que isso para a gente promover essa separação e essa exclusão né, dentro de uma sociedade americana extremamente em transformação. Né? Aí a gente tem que estar tá pensando um pouco nesse contexto de uma sociedade que está saindo né, de um meio rural né, e, se, e começando a se industrializar e como que essas, essas ligações vão ser cristalizadas depois nos concursos. Bom, a pesquisa, ela basicamente vai visar elucidar os caminhos traçados pelo, por esse movimento eugenista. Né? E, sobretudo, como é que eles vão utilizar concursos que a princípio eram feitos né, para se promover a saúde pública como instrumentos de promoção né, da, do ideal de perfeição proposto pela teoria eugenista. Bom, é, como eu falei, não dá para falar de eugenia sem falar dos seus financiadores e do seu grande nome nos Estados Unidos, quem quiser estudar é, esse movimento vai ter que passar por ele, né, o Charles Davenport ele promoveu na verdade a grande, a grande cruzada eugênica nos Estados Unidos, né, ele tinha características próprias, ele tinha uma concepção de que é, as ideias de miscigenação racial, né, e as essas ideias eram perigosas para a sociedade, as diferenças de grupos étnicos eram uma questão que a sociedade tinha que discutir e, sobretudo, se debruçar se, se, se quisesse a América ser grande, se quisesse a América se diferenciar. Né? Então, ele começa em, em estudos com plantas e com animais, mas, rapidamente, ao se aproximar do Galton, ele vai é, ampliar o seu escopo, né, o seu objetivo para a ideia de se estudar o humano. Bom, mas tudo isso é, era necessário para que as ideias do Devenport né, fossem postas em prática, ele tinha alguns objetivos que determinavam é, um gasto financeiro muito grande, ele queria implementar um escritório que coletasse dados de famílias americanas né, e que visualizasse essa questão é, em relação às diferenças, né, tanto raciais, quanto mentais, quanto psíquicas, né? e ele vai se aproximar de alguns magnatas. Né? Então, aí a gente está chegando naquele ponto dos financiadores da eugenia. Bom, para divulgar e para implantar as ideias eugênicas é, na sociedade, ele vai é, se aproximar, sobretudo, inicialmente, né, do Carnegie, né, do Andrew Carnegie, um grande... É, magnata americano, que vai ser responsável pela criação do Instituto Carnegie em 1902. Esse instituto, depois, ele vai ser incorporado ao governo, mas ele vai se tornar o símbolo da união do capital do aço, né, e do poder político. E a partir dessa união vai surgir o primeiro instituto, né, onde o Davenport vai começar a agir em prol da eugenia que vai ser a estação biológica experimental em Cold Spring Harbor. Né? Dessa estação e do que restou dela, essa casa existe até hoje, né? foram coletados os documentos que a gente vai trabalhar aqui e que fizeram com que fosse possível a criação do Eugênio Archives. Tá? É, com o objetivo de estudar a evolução humana, é, esse instituto teve um custo de 32 mil dólares. E esse dinheiro veio de quem? Veio do Carnegie. Futuramente, ele vai ampliar esse estudo, esse estudo na estação biológica para a criação de um instituto de pesquisa eugênica, né? que é o chamado ERO. Né? Para que pudesse existir esse estudo, onde basicamente ele queria estudar a existência né? de possibilidade de se transformar a raça e né? se excluir pessoas, ele vai contar com a ajuda da do financiamento da mulher do Harriman, né? Ela vai dar uma grande quantia em dinheiro para esse empreendimento do, do Devenport e, graças a ela, vai ser criada a sede né, da Eugenics Records Office, né? É, cabia a Euro, para vocês terem uma ideia da importância desse escritório, né? Coletar e registrar a herança genética de todos os norte-americanos buscando selecionar os desejáveis e os indesejáveis. Para Davenport, o registro seria fundamental para conseguir estabelecer o que eles chamavam de pedigris das famílias com linhagens genéticas superiores. Cabe salientar que esse escritório usava em seus questionários testes da mesma nomenclatura e os meios usados para tabelar a vida animal. Tal procedimento podia ser facilmente colocado em prática porque as ideias eugênicas dentro dos Estados Unidos encontraram primeiramente eco no meio rural. Né? Então, o Devenport, ele vai primeiramente se voltar a essa né, parcela da, da sociedade mais ligada ao âmbito rural, que estava começando a fazer alguns experimentos ligados ao melhoramento do gado, né, ligado a essa, essa questão de melhoramento genético do seu rebanho, e isso vai ser uma, uma porta de entrada para que ele comece a falar, se podemos melhorar é, o nosso, a nossa produção, é, podemos também melhorar enquanto ser humano. Uh, aí né, a gente traça um panorama né, entre a ideia do Mendel e a ideia é, que vai ser cristalizada pela ABA, que é uma associação é, de membros ligados à área rural americana, né, influenciados pelas ideias de Mendel, como eu falei, eles já vinham fazendo algumas pesquisas em relação à produtividade. A partir daí, a ideia vai ser usar essa associação, a ABA, como aliada dos projetos eugênicos, buscando ser um colaborador institucional capaz de fornecer trocas sobre as pesquisas realizadas em animais, né, e que pudessem também ser aplicadas futuramente para o aperfeiçoamento das características humanas. Bom, como é que a gente chega, então, nos concursos né, de bebês? Ora, os concursos de bebês, os melhores bebês, os Battles Babies, eles começaram a acontecer no início né, do século XX, e, sobretudo, eles aconteciam nas feiras agrícolas estaduais, daí a ligação com o meio rural, né? Nessas feiras agrícolas estaduais, que eram eventos que né, faziam com que a maior parte da população participasse ou quisesse saber sobre esses eventos, então é importante a gente ter essa dimensão, eram eventos muito populares. Né? Se fazia ali a seleção do, do melhor gado, né, do, da, melhor, né, planta, da melhor colheita, das, das melhores é, questões ligadas às feiras agrícolas. E com o passar do tempo, né, é, foi idealizado, né, um estudo para debater também a possibilidade de fazer concursos aonde você selecionasse não só o melhor gado, mas também as melhores crianças, né. Muitos defensores acreditavam que os objetivos da eugenia positiva poderiam ser alcançados voluntariamente através de campanhas de educação. Os concursos de saúde do bebê em feiras agrícolas estaduais são um exemplo de como foram muitas vezes sutis os meios utilizados para se promover as campanhas populares em favor da eugenia positiva. Já em relação aos objetivos, a gente pode ver o que O discurso eugênico ele cai nas graças de parcelas da sociedade civil e do Estado que acreditavam no cientificismo das práticas eugênicas. Então é muito importante também a gente ter isso em mente, né? Essa ideia do cientificismo, eles praticavam o cientificismo. Né? E essas práticas não podiam, nesse momento, serem questionadas. Né? E a partir disso, você cria esse arcabouço. Bom, os concursos na, nas feiras agrícolas, a ideia era realizar concursos relacionados principalmente há uma campanha que estava havendo dentro dos Estados Unidos de combate à mortalidade infantil. Então, você tinha, de um lado, uma questão ligada, sim, à saúde pública, que era importante. né? A ideia da medição, a ideia da, das crianças que morriam com, com várias doenças que poderiam ser evitadas. Então, há ali um contexto de tentar olhar melhor né, para essa população, mas que, ao mesmo tempo, vai ser, é, digamos assim, Sofrer uma interseção do movimento eugênico, né? Na medida em que eles vão olhar para essas competições como um local possível né? de expor as suas ideias e de implantar as suas ideias. Né? Nessas exposições é, de concursos de bebês, nós vamos ter, por exemplo, a, a participação, né? de crianças e de animais, como eu falei, e os julgadores, eles analisavam o quê? Eles analisavam as habilidades físicas e intelectuais das crianças participantes, né? Eram utilizadas tabelas de desenvolvimento, mas que eram tabelas que tinham sido de desenvolvidas para julgar o gado, né? E o gado e as crianças eram mais ou menos pontuados da mesma forma em testes e eles eram premiados, né? Bom... É, os concursos Better Babies eles foram idealizados pela Mary Watts e pela Florence Cherbo. Né? Eles tiveram a sua estreia em 1908, na Feira Estadual de Lusiânia. E depois eles se multiplicaram de, em vários estados, né, tendo expressiva cobertura na imprensa. Os concursos aconteciam concomitantemente, e depois, com a sua popularidade, várias revistas vão se aproximando desses concursos e até mesmo patrocinando e promovendo esses concursos, como vai ser o caso da revista Woman Hell Opinion. Né? Eles vão patrocinar e vão, sobretudo, trabalhar com essa ideia de técnicas de cruzamento e melhoramento da raça, né, que poderiam ser usadas a, a todo momento para melhorar o comportamento humano. Bom, estou é, aqui tentando acelerar um pouquinho... Em 1914, a Human afirmou que, para vocês terem só uma dimensão da importância desses concursos, foram realizados em todos os estados americanos, exceto na Virgínia, em New Hampshire e Utah, e que mais de 100 mil crianças foram examinadas. É, no entanto, né, é bem interessante, por exemplo, o apontamento de uma das principais historiadoras americanas que estudou esse fenômeno na, no estado de Indiana, ela aponta né, muito bem essa ideia da exclusão das crianças afro-americanas. E aí a gente vem né, para dialogar com a questão racial. Né? Elas estavam fora né, dos concursos, né, o que reforçava os padrões de segregação. Né? E aí é, é, em Indiana e em todos os outros, e que promoviam a ideia de que apenas bebês brancos poderiam atingir a perfeição e simbolizar o seu estado. Então, aqui a gente vê bem claramente o marco da segregação. Bom, a evolução desses concursos para concursos chamados de Fairer Families se deu por que motivo, né? Por que que sairíamos de concursos que analisavam apenas bebês para concursos que vão analisar, né, agora toda a família, né? isso é uma, já uma contribuição do nosso escritório, do Devenport, da Estação Experimental Biológica. Né? Devenport começa a olhar para esses concursos, como eu disse, nesse, eles não começam como um processo eugênico, eles começam como uma ideia de saúde pública e de análise né, de espectros ali relacionados à questão física e mental, mas não necessariamente ali, logo no seu início, com esse cunho eugênico, mas a partir de 1923, é, o, a gente já tem o primeiro concurso familiar, né, onde eu consegui descobrir nas pesquisas uma carta né, endereçada a uma das suas principais organizadoras, a Watts, o Davenport escreve para ela uma carta e ele diz o seguinte, né, é, é necessário que a gente comece a se preocupar em focar mais na hereditariedade das crianças. E que tal componente deveria ser de um peso fundamental na hora da escolha do vencedor. Devenport vai chamar a atenção de Watt dizendo o seguinte, um vencedor do prêmio hoje, como se trata de uma criança ou um bebê, daqui a dois anos pode ser um epilético. Né? Ou daqui a dez anos ele pode se transformar em um ser que não seria né, um ser considerado... É, de perfeição. Então, é preciso olhar mais para a linhagem. E daí, ele coloca na cabeça dela a ideia da ampliação de que era necessário olhar a família. Né? E Então, ele fala, tão importante vai ser, surpreendentemente, e isso não pode ser ignorado. Né? Porque Better Baby se transformou em Fair Families a fim de impedir que crianças com herança hereditária defeituosa, mentalmente ou socialmente nocivas, pudessem ser as vencedoras os estudiosos contribuíram né, e muito para que essa mudança de foco da saúde do desenvolvimento da criança fosse para algo mais abrangente para a história hereditária de acordo com os perfis eugênicos e seus princípios bom eu espero que vocês estejam vendo aí é uma relação meio complicada isso de você falar e não ver as pessoas mas tudo bem o, os concursos Fetter Family, né, a gente tem duas aqui, é, duas fotografias, né, de um concurso na Geórgia e de um outro concurso que a gente não consegue precisar, né? É, as pessoas ali recebendo né, já toda uma abordagem, né, antes mesmo do concurso acontecer, então eram feitas reuniões, explanações né, do que, que era um americano defeituoso, de que, que era um... Um, um ser considerado nocivo, então essas feiras elas se tornaram ambientes muito fáceis de divulgação né, desses ideais de, de eugenia, porque na verdade você tinha, por exemplo, um escritório né, e chegou a se construir um, um teatro chamado de né? e nesse Mendefilter as palestras eram gigantescas né, para se mostrar a importância né, de, do melhoramento é, da raça. Posteriormente, ao término da Primeira Guerra Mundial, você passa a ter, né? aí é importante a gente pensar na instauração dos testes de QI. Né? Esses testes de QI também vão ser muito usados em concomitância às ideias do American Eugenics. Né? Por quê? Porque, na verdade, eles vão elaborar questionários de avaliação, esses questionários estão muito documentados no arquivo, né? você é, consegue chegar neles e perceber como é que eles tentavam ali né, é, chegar em características físicas e intelectuais das famílias que eram avaliadas. E o primeiro concurso ele vai acontecer é, em Kansas, em 1920, né? é, e a partir daí você vai ter já a inscrição de 20 famílias. Né? E dessa forma, os concursos de bebês eles deixam né, de um lado esse peso e passam a ser carregados do peso do concurso das famílias, né? chamado peso da hereditariedade. Nessa fotografia, a gente vê né, alguns avaliadores, né? enfermeiras, médicos, mas também pessoas do escritório de Devenport. Né? Eles estavam já infiltrados nesses concursos e coletavam dados. Esses concursos eram importantíssimos. Eles vão fomentar esses concursos como fonte para coletar dados sobre a população, né? levava-se em consideração que a análise de adultos poderia ser mais facilmente incorrer em erros, então até nisso eles se preocupavam, que os adultos poderiam ser mentirosos, diferente das crianças, né? então poderiam dizer, não, ninguém na minha família tem um histórico racial, né? ou tem esse histórico racial, ou tem essa deficiência física ou mental, então eles vão tentando criar mecanismos de filtragem para que, é, possam é, realmente chegar aí, né, enfim, as famílias mais puras. É, dentro desse emaranhado, a gente vai, não pode também deixar, de pelo menos, mencionar né, a participação da American Eugenic Society e da raiser Bitterman, que, na verdade, são organismos que vão dialogar né, para a evolução da eugenia nos Estados Unidos. A relação dos organizadores eugenistas ela vai ser importante porque de 1924 a 1926, né, eles vão contar com verbas de, do, do Instituto Rockefeller, dos Estimans, né e vão se responsabilizar pelo patrocínio dos concursos. Né. A, a Race Betterment é uma associação criada pelo Kellogg's, né o mesmo do Sucrilho, né, que era um eugenista famoso, né, e que vai, na verdade, através... É, desse organismo, criar vários encontros e também é, promover a euro, né, a capacidade do Devenport crescer enquanto é, pessoa responsabilizada pela eugenia nos Estados Unidos. Eles cristalizam a imagem do Devenport. Bom, é, eu gosto muito dessa ideia do paralelismo, né, porque eu acho que ela mostra bem para a gente o, o que está sendo é, visualizado, né, dentro da sociedade no momento, paralelismo entre a reprodução humana e animal. Né? Ou seja, cabe ressaltar que a identificação de parcelas da sociedade norte-americana com os concursos caminhou lado a lado com o crescimento também de legislações que contribuíam direto ou indiretamente para a sustentação das práticas eugênicas. Então, aqui a gente vai se deslocar um pouquinho né, para um terceiro ponto, que é o ponto ligado as leis de eugenia, né, e como que esses concursos foram fundamentais para que essas leis fossem sendo aprovadas nos estados, né, as leis de esterilização compulsória, né, porque a partir do momento que você faz um paralelismo entre a reprodução humana e a reprodução animal, né, você é capaz de aceitar, muitas das vezes, que era realmente necessário se esterilizar, esterilizar pessoas que, não iriam promover um bem para a sociedade. E, sobretudo, fazer isso com a perspectiva de que estava fazendo um bem social também para esse incapaz. Porque era melhor ele não viver uma vida de sofrimento. Né? Então, aí dentro desse escopo, nós temos o Immigration Act, né, de 1924, que vai criar uma proibição né, da entrada de asiáticos e vai limitar muito a entrada de alguns... É, de alguns imigrantes nos Estados Unidos, né, esse medo da, da miscigenação. E, por outro lado, você tem é, fortemente aí, a, as leis de, de esterilização sendo adotadas. É, aqui, nesse slide, a gente vê um pouquinho dos prêmios né, e das, da, do, que, do que se ganhava por ser é, um, uma criança perfeita. Então, você tinha lá a medalha né, que comprovava que você tinha uma boa herança, você recebia um certificado, né, que garantia que você podia né, se casar porque você tinha físico e mentalmente, né, sido avaliado, né, você foi examinado, então você tinha é, gente que iriam é, promover, né, um melhoramento racial, né, welfare of the hair race, né, então é, não é simplesmente a gente, é um fato, como é que eu eu gostaria de dizer, não é simplesmente é uma ideia é, vinda é, de fora né, como um, uma, uma concepção é, ideológica, mas ela encontra muito esse, esse, essa ideia na ideia de que o que, que haveria de errado com a perfeição? Né? Isso me incomoda muito quando eu estou estudando a eugenia, porque o tempo inteiro essa frase fica na minha mente, e isso eu quero discutir com vocês mais à frente, por isso estou tentando acelerar um pouquinho. Né? O que, que é de errado com a perfeição? e eu querer a perfeição. Né? Então, é, é, esse era o discurso que fez com que essas leis e esses concursos pudessem acontecer. É, na realidade, é, as uniões também, né, você vai ter leis que proibiam casamentos, né, e políticas públicas de cerceamento, né, a gente vai ver isso como uma cruzada é, sem fim, né, que ganhou muita força nos anos 20, e que só vai ter um arrefecimento após o, a, a Grande Depressão, em 1929, até pela questão econômica, os concursos têm aí uma questão de diminuição, isso dá para ver acompanhando, e também a gente pode colocar a questão é, da, pro, da proximidade né, do crescimento do nazismo na Europa, eu vou falar um pouquinho disso depois, de como que isso impacta no no decréscimo né, dessa, desse movimento eugênico nos Estados Unidos, pelo menos no seu boom. Né? Legislação e esterilizações, eu acho importante a gente pensar isso, porque, por exemplo, o Estado de Indiana, ele vai ser o primeiro a adotar uma lei de esterilização compulsória para indesejáveis, né? e os outros estados vão seguir rapidamente é, essa legislação. Bom, no primeiro momento, quem deveria ser esterilizado? né? o alvo seriam pessoas que tinham problemas psiquiátricos, deficiência mental, né? mas rapidamente isso vai ser expandido para o desvio social. Né? Homossexuais, alcoólatras, mulheres promíscuas, pessoas pobres. Né? Então, rapidamente você consegue, através né, desse diálogo né, social, transformar algo que poderia parecer a princípio extremamente né, nocivo, essa eugenia negativa, né, ser visto como algo é, asqueroso, ele passa a ser aceitável. Né? E aí eu acho que é importante a gente lembrar de um caso que é famoso, quem já leu sobre eugenia, né, que é o caso da Carrie Burke. Né? A Carrie Burke ela é a, uma mulher que ela vai ser esterilizada no estado da Virgínia e é bem interessante, a história dela vira filme, né, todos contra ela, e o julgamento dela chega à Suprema Corte, por isso o caso dela é tão importante, porque antes dela ser esterilizada, ela vai, vai ter né, uma questão muito grande em relação à história familiar dela, porque na verdade a mãe dela vai ser internada numa colônia epilética, na Virgínia, depois a Kerry vai ser é, considerada também é, mentalmente incapaz, né, e, na verdade, a mãe dela vai ser internada porque ela foi considerada promíscua, só que aí depois você chega na ideia de que ela, ela era promíscua porque ela era mentalmente incapaz. Né? E nessa história toda, é, a, a Carrie, ela também vai ser depois considerada incapaz. Bom, a Carrie vai ter uma filha que também depois vai ser pesquisada e considerada débil mental. Né? Nessa história de três gerações, o que ficou famoso no, no caso da Carrie foi a ideia do julgamento da Suprema Corte que, que cunhou a frase, né, três gerações de imbecis já são suficientes. E isso seria justificativa para a esterilização é, compulsória da, da, da Carrie Burke, que acabou acontecendo é, em 1927, né, ela, ela é esterilizada no estado da Virgínia, e após a esterilização da Carrie Burke, o número de esterilizações nos Estados Unidos ganhou, assim, uma força imensa, porque por mais que as leis existissem, a gente não tinha ainda é, uma grande produção de esterilizações, vamos dizer assim, né? Mas a partir do momento em que a Suprema Corte né, é, vota a favor da esterilização da Carrie, essa esterilização dispara, então a gente tem hoje dados de que 60 ou 70 mil indivíduos, né, em sua maioria mulheres, negros e hispânicos, foram esterilizados nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem, por exemplo, estados que essa esterilização ela só foi é, né, descontinuada em 1979, que é o caso da Virgínia e da Califórnia. É, os números da Califórnia, para quem quer estudar eugenia, são assustadores. É o estado que mais esterilizou pessoas. Aqui a gente vê a foto da mãe, né, da da Emma e da Carrie Burke. Eu, não, eu tô tentando correr. Eu queria passar um trechinho, eu não sei. Tem que apre... Ale, eu não sei se eu vou conseguir. Se der tempo no final eu passo, mas não fica a dica. Fica à vontade, Érica. Vai usando seu tempo, não tem problema, não. Eu acho que dá. Então, eu vou pedir só um segundinho, porque eu vou ver se vai rodar. Se vai rodar aí para vocês, eu vou ter que colocar aqui no frame. Espera aí. Espera aí. Eu vou botar no frame que eu quero aqui, você é um pouco autoritária. Mas vamos lá. Não, não, aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá indo? Não, não tá indo, não. Não tá indo? Então, não, não. Você tem que mudar o compartilhamento da tela. Você tem que entrar e pedir para compartilhar a tela do YouTube. Sair dessa e entrar na outra. Então, espera um minutinho, vou tentar, só um segundinho. Eu tenho que sair da minha e entrar na outra. Porque realmente vale a pena a gente ver esse trechinho. Quatro minutinhos. Vou tentar. Aumenta a tela agora. Tá no ponto? Tá. Tá no ponto. Hum. Hum. Não, eu quero muito sete de casa. Vai, ter testemunhar? Com certeza chega a corte de treme. Sabe Vai. o que, que isso significa? É claro que isso significa que precisamos ganhar aqui mesmo, agora mesmo. Na próxima semana eles querem ratificar o direito de esterilizar Carrie e todas as outras moças daquela colônia. Isso vai ser só o começo, Adam. Depois serão cegos, os surdos, os aleijados, os pobres, os negros, os judeus e qualquer um que não seja bom, branco e bem americano sob o ponto de vista do Dr. Harry Lowling. E não vão ser apenas as da vida, Adam. Milton era cego. Byron tinha o pé torto, Beethoven era surdo. Temos que ter o nosso próprio perito. Elisa, escuta, por favor, me escute. Deixa eu... Por que você me contratou? O que quer dizer com por que a contratei? Eu quero saber por que me contratou. Bom, eu, eu li o seu trabalho, achei que era bom e eu estava querendo reduzir meus compromissos para poder dar conta de coisas como esta campanha. Por quê? Você me chama aqui e pede minha opinião sobre seus chapéus, coletos, seus cartazes. Se importa realmente com o que eu acho sobre esse caso? Mas é claro que eu me importo. Ótimo. Acho que precisamos do nosso especialista. Eu vou sair agora e procurar um. Até logo. Alto, alto, alto anão. não? Agora, este é alto puro. Este aqui é um puro ou não? E esses dois intermediários? São autos híbridos, o que significa que eles se parecem exatamente com o puro alto. Mas todos eles têm o gênio do nanismo né, escondido dentro deles. Se eles cruzarem, podem produzir um puro anão. Mas isso não acontece com os humanos? Ah, não. Para algumas características físicas, sim. É... Seis dedos, cor dos olhos, calvície, mas certamente não funciona para os fatores mentais e sociais que o Dr. Lawlin quer que acreditemos. E quanto o gráfico dele sobre doenças mentais e todos aqueles estudos sobre família, como alcoolismo, pobreza. Seria fácil atribuir todas as doenças do mundo à biologia. Escuta, os organismos mais complexos com os quais trabalho são as moscas das frutas. Uns mosquitinhos minúsculos que se reproduzem muito rapidamente. Isso Alex. dá seus olhos e asas e estamos a... Alex. Estou tentando entender como é complexo o relacionamento da genética para o meio ambiente. É difícil até mesmo especular sobre a mente humana. Desde o primeiro momento de consciência, ela é sujeita a todos os tipos de condições: educação, saneamento, cuidados médicos, amor, centenas de diferentes variáveis. E mesmo se tudo isso fosse verdade, veja o que a esterilização faria. Vamos mudar esses Ds minúsculos para Fs, que se referem aos doentes mentais. E deixar esses Ds maiúsculos, que se referem aos normais. O único doente mental seria esse aqui. Esse, um quarto desta geração. São os que seriam esterilizados. Mas esses outros híbridos ainda carregariam o gene da doença mental e, no entanto, pareceriam completamente normais. Você poderia esterilizar todos os doentes mentais, mas levaria muito tempo, muitas gerações para ter alguma redução significativa e o próprio gene seria impossível de se eliminar. A menos, é claro, Eu vou que parar. ele queira esterilizar o mundo inteiro. vai e volta lá. Vai, vai. Uhum. Eu estou falando de novo. Sim. Uhum. Uhum. Bom, a gente pode voltar. Muito bem. Ele está no YouTube inteiro, né? Ele está no YouTube inteiro. Hum. Né? Eu tentei ah, pegar acho. aí um pedacinho. Na verdade, ele está para ser refilmado, Ana. Ah, uma promessa de refilmagem, até pelo contexto, né? que estamos vivendo, tem uns é. estúdios aí querendo refilmá-lo, já tinha até, é, agora aí veio a pandemia, não sei como é que está isso, mas eu estava acompanhando, e assim, é interessante e realmente o caso da Bel é um caso extremamente documentado nos jornais, né, é o caso mais famoso é, nos Estados Unidos e tem uma repercussão muito grande, mas eu vou, e vou voltar nele no finalzinho. Bom, é, a gente ir para um outro desdobramento, né, que aí eu, eu acho que isso aí é herança é, da minha formação com a Ana. Eu, eu, eu, eu falei, eu vou parar, mas aí eu chego na pesquisa e falo, gente, Ana, eu descobri que, na verdade, a gente tinha concursos também é, de crianças negras, né? E aí eu cheguei nos chamados Better Babies, é, promovidos pela NAACP, né? A, a NAACP é, é a chamada... Associação né, para o Melhoramento das Pessoas de Cor, né, uma associação famosa, e o que vai levar essa associação né, defensora aí, né, dos direitos negros a realizar concursos né, é, também né, do melhor bebê e da melhor família? Era né? é uma questão que me, que me colocou, e, na verdade, é, até onde eu cheguei, eu queria só, antes de falar, né, dar crédito né, a, a dois historiadores americanos que descobriram esse... esse esses concursos, né, são dois historiadores que fizeram um artigo agora há pouco tempo, né, então essa, essa divulgação dos concursos da AIN, ela é nova, né, e o que, que eram esses concursos, né, eles eram realizados também é, é, com esse princípio, mas aí a gente vai ter que discutir outras coisas, né, no entanto, como resposta à exclusão dos negros das competições que nós vimos antes, né, e visando angariar fundos para a luta contra a segregação, a NAACP passou a promover concursos Better Babies entre os negros. A existência desses concursos, em que só participavam negros, lançaram uma nova perspectiva sobre o estudo daquilo que esses novos historiadores, depois eu vou referir os nomes deles, mas está aí na, citados, né? chamam de eugenia negra. Tá? É, aí, para falar nesses concursos e para falar na NAACP, nós temos que falar do Deboá, né? que, na verdade, vai ser o líder negro da NAACP. Né? ele vai ser um promotor desses concursos, isso já gerou grandes debates em artigos, né? porque ele, né? essa visão de que ele promoveu discursos é, ligados ao que era chamado de eugenia assimilacionista, né? é, e que limitou nos concursos de crianças negras né? apenas aquelas que poderiam alcançar né? o seu conceito de Talentif, né? Quem conhece aí um pouco da história do Debois, né? Sabe que ele cunha esse conceito de Talentif, né? Onde ele vê a, a, que alguns negros, né, teriam a capacidade é, de chegar a um melhoramento também da raça negra, né? E aí eles seriam portadores desse Talentif, né? bom nem vou entrar muito nisso mas é aí é, é, porque a discussão é, é um pouco longa bom em um artigo né é, eles descrevem que para participar né dos concursos era fundamental né que as crianças né tivessem esse talentif né e que os fundamentos fossem os mais fortes homens negros né mas aí fortes entendido não só como uma questão física né acreditava que salvaria a raça negra se fizesse com que também os melhores procriassem, né? porque ele acaba né, levando essa ideia da eugenia assimilacionista para uma ideia de que certos indivíduos dentro de cada raça eram biologicamente inferiores ou menos dignos. E aí, é o que eu falei, vou deixar essa discussão mais para frente. Bom, é, o, o Debois ele tinha né, uma revista associada à NACP, que era The Quizzes, e The Quizzes vai ser financiada também né, por esses concursos. Ela vai estampar nas suas capas as crianças vencedoras. Essa revista ela publica, né, é, basicamente, questões ligadas ao movimento negro, às questões negras, né, e é, ele vai usar é, esses concursos também como fonte de financiamento para a revista The Quizzes. Né? Com base no sucesso do número de crianças, Yeah, ele vai, que se interessaram, né, dos pais que se interessaram pelo concurso, boa vai lançar um, um, uma campanha, né, chamada de Décima Cruzada. Crianças e bebês afro-americanos aptos, né, tinham que ter o talentif, e com boa aparência seriam os soldados da infantaria nesta campanha. Tendo testemunhado o sucesso dos concursos para bebês como benefícios básicos, né, nas filiais locais, é, da NAACP, ela tem filiais durante, em todos os estados praticamente americanos, então os concursos a princípio eram as filiais locais. Depois ele vai criar concursos nacionais. Ele vai criar uma forma de financiar esses concursos, então ele vai cobrar um, um custo né, para a criança participar, a família da criança escrever a criança nesse concurso. E ele vai usar como justificativa que esse dinheiro ia ser usado para campanha anti-lixamento. Ah, então, a gente tem aí, né? segundo o Logan e a Dor, que são os historiadores que vão descobrir né, a existência desses concursos, é, a ideia era divulgar os bebês e crianças e convertê-los em soldados da cruzada do Talentif entre os negros. Aqui a gente tem algumas fotografias né, de mães, né, e aí depois a gente vai falar um pouquinho dessa ideia das fotografias de mães, preparando né, os seus bebês para o concurso, né? Aqui a gente tem também imagens das, das crianças vencedoras em vários é, estados, né, que a The Crisis publicava, não só na capa, mas dentro da capa, né, mostrando aí é, essa, é, esse diferencial dentro do, do, do contexto negro também. Né, e é, eu vou encerrar um pouquinho agora, falando um pouquinho da fotografia né, do nosso objeto aí de estudo, né? de como que a gente pensa, pensou e está pensando, tá, gente? Então, sejam bons comigo nas perguntas, porque é um trabalho que está ainda em construção, né? principalmente nessa questão da abordagem é, da construção dos circuitos da foto. Né? Como é que essas fotografias, né? a Ana dialoga muito comigo sobre isso, ela me faz muito pensar o tempo todo, né? É, qual é o circuito dessa foto, né? de uma fotografia que é retirada, né, é, por exemplo, como essas duas que a gente está visualizando agora, né, da família campeã branca, de um concurso realizado em 1925 em Springfield, né, É uma foto posada, né, direcionada, né, uma foto para a posteridade, né, é, é a família americana clássica, né, é a família é, que tem todas as características do ideário é, eugênico de outro lado aí eu coloquei né uma uma foto da, do concurso da NAACP realizada em Baltimore já em 1946 porque os concursos né vão, da NAACP elas, elas têm uma uma outra questão cronológica né mas também ali a gente vê as mães né e essa foto também com com um sorriso né com a ideia de é, estarem satisfeitas né se a gente puder dizer assim bom Pensando nesse circuito da foto, né, de como que essas fotos foram produzidas e como que elas circularam e isso é o seu objetivo, né, é, eu pensei muito nisso essa semana, sobretudo porque eu vejo que a fotografia ela, ela vai estar sendo usada em diferentes é, estágios, né, porque por exemplo aqui a gente já tem duas fotos, essa foto aqui que a gente vê um prédio, na verdade é uma publicação daquele é, escritório, né, o Race Betterment. Né, é um jornal que eles tinham e ali embaixo ele escreve o seguinte, como podemos ajudá-los? Né, a ideia a, a, a eugênica, né, como é que a gente pode ajudar essas pessoas tão pobres? Então, essas fotos que eram tiradas nas feiras, que eram coletadas nos subúrbios para né, ilustrar aqueles que, que eram considerados incapazes, né, elas estavam circulando é, em revistas, em jornais eugênicos, mas também Dentro dos escritórios da Euro, servindo como instrumento de, de catalogação, né, de possíveis é, marcos é, cronológicos e, e também antropoméficos, né. Ao mesmo tempo, a gente tem essas fotos circulando no ambiente da saúde pública, né, onde a gente vai ter as coleções de antropometria, né, dos pediatras, dos, dos, dos, das, das parcelas, né ligadas ali mais à questão do bem-estar é, físico né? e dos registros públicos da, das, dos, das instituições de saúde né? de crianças e adultos estaduais. Então, a gente tem essa fotografia aqui, ela circula né? esses diferentes ambientes. Né? Aqui a gente tem os espectadores é, e ali a, a avaliação. Aqui a gente já tem um outro arquivo fotográfico que eu cheguei também de uma companhia fotográfica a Best Foto, né, que era é uma companhia fotográfica de Indiana que documentou tanto, né, o movimento eugênico quanto, né, a, a, a, a, as, as as construções como foram construídos, né, aqui a gente tem a foto do prédio, né, do Better Babies, né, de Indiana, então toda a construção essa a companhia tem um acervo gigantesco, não não é tão fácil de acessar não, mas eu consegui algumas coisinhas é, que mostram um pouco isso aí, né? A, a, a ação também de companhias fotográficas, então isso ainda é uma coisa que a gente vai ter que amarrar, não sei como ainda, mas vamos ter que pensar. Aqui a gente, eu trouxe um pouquinho a divulgação nos jornais, né? O Savannah Press, né? que vai divulgar ali a foto da família vencedora. Então, é importante a gente pensar esse circuito, né? Não, aquilo sai de um ambiente e, e de feira e ganha, né? um ambiente de divulgação é, que dialoga com diferentes né, ambientes é, é, sociais e intelectuais, né? os registros também são muito marcados, e as revistas, né? a The Quiz e a Woman Companion, que vai também promover, não só promover os concursos, mas fazer toda uma divulgação dos vencedores. Bom, gente, é isso, vou só fechar, né, dizendo que, é, na minha ideia, né, a ideia, as ideias eugênicas propagadas e seu maior representante nos Estados Unidos, o Charles Davenport, alcançaram certa receptividade em diferentes esferas e níveis socioeconômicos né, na sociedade americana, Sobretudo porque a fala eugênica, né, a fala de diferenciação racial, ela encontrava, né, ela servia a interesses estatais, da iniciativa privada, de instituições não governamentais, né, e a relação do controle de natalidade e de contenção de imigração, da exclusão de indivíduos vistos como degenerados ou nocivos socialmente e da própria segregação racial como um todo. Desejosos de exclusão e preconceitos oriundos socialmente de variados agentes se alimentaram do manto da cientificidade, do racismo científico apregoado pela prática eugênica. Acho, como diz o Seiden, que a gente tem muito ainda a aprender com todo esse contexto e com toda essa história. Para fechar, no julgamento de um dos nazistas, ele cita né, a frase que foi a frase condenatória da Carrie Burke, e diz, três gerações de imbecis não foram suficientes, aí é que a gente vê como que, na realidade, toda a legislação eugênica é americana, e que depois foi ser né, implantada na Alemanha, mas o próprio né, Hitler dizia, olhem para os Estados Unidos. É isso, obrigada. Ah, Érica, muito obrigada pela sua pela sua apresentação. Eu acho que a, a pesquisa avançou bastante, né? Muito bom a gente poder é, poder acompanhar, né? Como é que Existe uma pesquisa de fundo aí, e que eu acho que é importante, que a gente já tinha falado no início, que é justamente é, o, o que você rastreou, e enquanto eu vou comentando, o pessoal vai esquentando, né? Para fazer questões, eu acho que tem pessoas aqui que, que, que, vão, que se interessam muito pelo tema, né? Acho que o Edmilson está aqui assistindo e ele está ele fazendo um trabalho é, com a... A Genevieve Neylor também, que é a fotógrafa que a gente tem trabalhado, e, e eu, eu incentivei muito ele a, a discutir essa dimensão racial e esses dois lados é, do Brasil e dos Estados Unidos. Como é que essa discussão racial ela se dá nesses dois, nessas duas, desses dois países é, de forte... É, é, forte Influ... não dizer forte influência, estou falando eufemismo, né? com uma base bem assentada escravista. Né? É, e, e, e, e como esse discurso é eugenista, ele tem alguns tentáculos que você está conseguindo, é, em certa medida, é, rastrear. E eu queria destacar algum, de, algum... Quer dizer, Que eu acho que o tema quente, né, do grupo que está assistindo aqui, é discutir a questão é, da fotografia, do circuito social das imagens, e, porque, mas eu acho que uma coisa não está dissociada da outra, é, sobretudo, né, é porque a, a, a discussão e todo o processo é, de é, observação e constituição ...dessa ideologia... ...porque eu acho que a, o eugenismo é uma ideologia... ela ...mais do que é um conhecimento... ...ele é um discurso que promove e consolida... ...uma determinada visão de mundo. Né? Uma visão de mundo que, em grande medida... ...ela no, normaliza o hegemônico... ...em relação a uma diversidade significativa... É, de pessoas e de possibilidades é, de pensar a, a, a diversidade de uma sociedade. Ele é, um, ele é um discurso ideológico unificador, que se apoia, é, sobretudo, nessa ideia é, de que a ciência é objetiva, né? E É muito interessante porque hoje a gente tá, é, num, num, defende a ciência, né, numa espécie de looping histórico, né? É, então eu, o que eu quero pensar com você aqui é são as as vertentes é, desse dessa de como é que se constitui essa ideologia que se assenta, né, é, de forma eleja, é, se enraiza de forma tão grande é, na sociedade, é, eu acho que estadunidense, mas também é, brasileira, embora o discurso eugênico aqui ele não tenha é, tido a mesma dimensão ideológica, porque a gente aqui usou a democracia racial como uma estratégia né, é, de atenuar o conflito racial. Né? e aí isso é um, um, uma outra questão que a gente, debate pode também é, trazer, mas o que eu queria mapear era justamente esses tentáculos né? o tentáculo da relação entre capital e ciência que eu acho super importante a forma como você aponta né, essa, esse, esse laço entre a pesquisa da zoologia e o, e o viés que a ciência pode assumir, né? e a forma como ela se desdobra em relação a um apoio do capital. Quer dizer, você tem o, o, o Kellogg, você, e o Kellogg produz é, trigo, né? É, é, é Trigo não, milho, né? E o alimento, né? E essa coisa do enriquecimento do alimento, né? e o que, que é ser... É, é, é... Uma, uma pessoa saudável, uma pessoa bem nutrida, né, então tudo isso está ligado à produção agrícola, né, e como essa produção agrícola, ela está ligada também ao capital, né, a forma como o capital vai se consolidar dentro desse, desse grande sistema de corporação. E aí as pesquisas com é, transgênico, né? as pesquisas é, que vão a partir... Tem, a eugenia tem uma linhagem que nos afeta diretamente, né? do ponto de vista do modelo civilizatório. Né? É, então, eu queria quer dizer, pensar um pouco essa relação entre o capital e a ideologia eugenista, né, que é forte, a, a, a própria ideia de que o eugenismo ele naturaliza a, a, a, a, a sociedade branca como a raça natural, naturaliza a dimensão branca da sociedade, é óbvio que ser branco nos Estados Unidos não é a mesma coisa do que ser branco no Brasil, né? Sobretudo por conta é, Daquela one drop of blood né? Você ter uma gota de sangue Já, já, mistura, já cria uh, assim, já, já suja o seu sangue Para usar a uma muito feia né? Então essa dimensão né, desse, Dessa ideologia Branqueadora Pensar um pouco como é que ela é incorporada E aí eu acho que o, que o, que o grupo pode ajudar a gente A pensar pelo outro lado, né, pelo Dubois, falando é, da, da pureza é, da raça negra. Né? Então, você tem... Né, a... Mas aí eu fico pensando se é possível você falar um eugenismo para... Acho impossível, né? é, mas eu já queria pensar se é possível falar de um pensamento eugênico para é, é, um grupo subalternizado, porque na minha leitura dessa ideologia, ela é uma ideologia que se constrói hegemonicamente. Né? Então, eu acho que isso é um primeiro aspecto. O primeiro aspecto é a relação entre eugenia e capital. O segundo aspecto é a possibilidade de, de, de fato, você ter uma, uma... De fato, você ter uma... Uma, a possibilidade de você falar de uma eugenia negra, coisa que eu acho difícil, né? Como é que a gente pode discutir isso, né? É, sobretudo porque eu acho aí que, tá de, como é um discurso ideológico, você vai ter um discurso unificador, que é, quem é perfeito é branco, né? Então, aí, a partir daí você já cria uma tensão. E o terceiro grande bloco de, de, de questões, que eu acho, para a gente indagar, é um pouco sobre como é que esse arquivo fotográfico, ele, você, já, você chegou a falar das principais linhas, né? a imprensa, a, a própria a, a pesquisa científica que gera a fotografia, né? essa, essa pesquisa que, justamente porque a eugenia ela é baseada em dados de aparência, né? a, a, a dimensão visual da pesquisa ela é importante, né? mas, paralelamente a isso, você tem uma espécie de memória institucional que se constrói né? em torno das, da, da, das instalações, os procedimentos. Então, tudo isso implica na presença de um fotógrafo, e aí eu acho que valia a pena a gente indagar se essas instituições têm contratavam fotógrafos. Né? Se elas tinham fotógrafos trabalhando ali, e em que medida você desenvolve uma fotografia institucional que vai trabalhar é, servindo a esse tipo de ciência ou a esse tipo de pesquisa científica. Né? É, e, e, e pensar um pouco né, é, nesse arquivo fotográfico, é, como é que você chegou a, a descobrir, eu acho isso é legal, uma empresa que se, se especializa é, na, na cobertura da criação de uma documentação fotográfica é, do, do, do, dos concursos de Better, Better Babies. Então, isso né, é, é, é, vai estar é, tá presente. Então, eu queria que você é, pensasse um pouco né, essa relação entre eugenia e capitalismo, e se, se são, que se faz parte desse modelo civilizatório, né? É, e por fim só porque me veio agora né, é, se há de fato né é, para a gente poder pensar nesse momento é um discurso que seja um discurso de oposição a essa a, quer dizer, que não contra hegemônico porque eu acho assim é difícil de falar de contra hegemonia e sobretudo na constituição de uma relação tão estreita com o capital mas assim pensar um pouco em que medida né a gente tem é, discursos alternativos né a essa a essa construção hegemônica queria que você falasse um pouco disso enquanto o pessoal está esquentando tá no esquenta aqui bom é, são são muitas né <risos> são são muitas questões, assim. Escolhe, é. escolhe, escolhe, é. que você vou quer escolher. abordar. É porque eu gosto de provocar. Eu sei. É, bom, eu vou tentar pela, pela penúltima, que é em relação à questão dos fotógrafos, né que você fala. É, será que existiam né, fotógrafos? Óbvio, alguém está fotografando ali. Só que o que eu consegui descobrir é que, por exemplo, até quando eles foram montar, e aí é uma pesquisa, né é, do, como eles montaram a exposição da, na Universidade de Nova York, né? É, muitas coisas estavam jogadas, perdidas mesmo, né? Foi um pesquisador aí, depois eu vou até te passar o um nome, que foi lá e catalogou e achou algumas caixas desses é, de arquivos eugênicos e que depois deu aí a formação do do, do arquivos. Então, na verdade, eu não sei até que ponto o que pareceu, né? A princípio é que é, essa história da Eugenia ela foi mesmo abandonada. Né? E o que ficou, é, não, não, não teve esse cuidado, exceto né, agora com, com, com o arquivo. Né, de, de Agora não, está tudo catalogado, mas seria talvez difícil você chegar nesse fotógrafo ou nesses fotógrafos, porque na verdade o que... É, me, me pareceu, né, pelo que eu venho olhando, é que se tentou fazer um apagamento da estação experimental de Cold Spring Arbor. Né? Se tentou apagar os vestígios da eugenia dentro dos Estados Unidos. Né? Desses, desses, desses estudos, né, desses esses relatórios, eles estavam ali, mas eles estavam é, perdidos ou, é, digamos assim, é, intencionalmente não catalogados, ou, né, enfim, falar de eugenia não é algo confortável, não é ainda algo confortável. Né? E isso é, fica claro quando a gente vai ler é, alguns textos dos historiadores que estão aí é, lidando com isso. Então, até onde eu vi, por exemplo, a, a Alexandre Sten, que é uma historiadora de Indiana, ela vai nos arquivos né, da cidade de Indiana, e aí pesquisa a, a, a, as fotografias que estão junto do, do arquivo da Eugenia ou estão numa sociedade filosófica né, americana, arquivados lá. Mas assim, na verdade, como ela não tem né, esse critério de olhar a fotografia como fonte, né, você vê claramente que ali ela está ela tá ilustrando no trabalho dela a fotografia, né? não é bem isso, não é isso que a gente quer fazer mas o que eu sinto é que talvez pode ser que mais à frente a gente consiga descobrir alguma coisa, mas a dificuldade está muito na própria organização desses arquivos e na própria forma como essa história da Eugenia vem sendo recontada por historiadores que estão tentando desbravar né, documentos, imagens que até então para muitos não interessa, você está associado, quer dizer, você hoje a gente sabe que o Kellogg's, né, indo lá um pouquinho para os magnatas, né, está associado ao movimento eugênico, é algo muito ruim. Né? Então, é, é um apagamento, uma tentativa, e aí talvez seja interessante pensar né, nessa história desse apagamento, né, por, o porquê desse cancelamento, né, a palavra que está na moda. Porque, na realidade, é, essas associações, elas geram algo, a, a eugenia é visto como algo negativo. É, essa prática eugênica é algo extremamente negativo. Então, esses magnatas, né, a associação deles a esse tipo de projeto né, é, é algo que se tenta esconder. E aí, quando a gente chega e, e, a ler né, é, os originais, os, os, os trabalhos é, publicados pelos historiadores americanos, você deixa, eles deixam isso muito claro. O Paul Lombardo, por exemplo, ele se dedica a reconstruir toda a história da Karen Burke. Ele é um jurista que se torna um historiador. Se eu não me engano, ele é de Yale. Ele vai atrás da história da Carrie. E ele vai dizer, olha, eu vou provar que a filha dela tinha boas notas. Porque a filha dela foi considerada débil mental. A filha dela morre aos oito anos. Né? Por isso, três gerações de imbecis. Né? Mas ele tem que reconstruir tudo. Ele vai até a Virgínia. Né? Ele encontra é, a casa onde era a, o Instituto Epilético. Quer dizer, isso não está tão documentado assim, Isso tem, é, é, é, a minha sensação é essa, Ana, é que houve ali uma tentativa de esquecimento, né? a casa onde foi o, o Instituto é, o Cold Spring Harbor hoje é um centro de pesquisa genética, se eu não me engano se chama DNA Lander, esse responsável por essa casa que está aí fazendo pesquisas genéticas, é ele que vai criar o Eugênio Archives, porque ele vai dizer: eu tenho que mostrar para essa sociedade a importância de entender uma pesquisa genética e aonde ela pode levar se ela for mal feita. Então, na verdade, é, esse né, um, um dos estudiosos desse, desse escritório, que pesquisa lá DNA e tudo mais, é que vai tentar ir atrás dessa história. Então, para mim, ela tem essa coisa do apagamento. Então, talvez seja mais difícil chegar diretamente né, nos fotógrafos, mas é só tentando fechar. Por exemplo, voltando para o caso da Kerry Box, porque ele é um caso bem ilustrado, até pela, em relação às fotografias, um dos agentes da Euro... Lá, um dos funcionários do Devonport, ele vai à cidade da Kelly Burke, na época, né, em 1926, 27, fotografar a filha dela antes do julgamento, para usar como argumento né, as fotos da menina. É, é, e aí ele diz: olha, tá vendo? Ela não olha diretamente para a câmera, né? Mas isso aí é feito por um desses funcionários do escritório. E aí. O pesquisador, o historiador que fez lá essa, esse livro, né, contando essa história, ele fala, eu tive que ir atrás da família dele, do que restou de restígio, porque... E aí eu consegui encontrar que ele tinha ido viajar e deixou. Então, tem um pouco isso, tem um pouco desse apagamento aí que tem que ser melhor entendido. E que eu acho que está relacionado, se a gente for olhar, para a questão dos financiadores. Né? porque, afinal de contas, Rockefeller está aí. Né? E assim como eu pesquisei para o doutorado e vi como que para eles... Como vão se tornar. E aí, para mim, eu, eu acho que faz aquela coisa que eu queria fazer entre a tese e essa pesquisa. É claro que para Rockefeller, ele hoje é um defensor da democracia, ele ajudou né, a vencer o eixo. Então, ele não pode ter ajudado o movimento eugênico. Né? É, pre é preciso apagar isso de alguma forma, ainda que não seja tão fácil. Nós estamos aqui hoje a dia do historiador, mas, na verdade, essa é a ideia. Então, quando ele vai lá se proclamar coordenador, né? E ajudar o coordenador do office, coordinator, é o mesmo que financiou nos anos 20, né? E aí é que está, é, é talvez esse apagamento e talvez estudar esses financiadores seja mais importante e talvez através deles a gente chegue em algumas respostas, porque eles estão aí, né? As empresas ainda existem, né? Por exemplo, tem uma, um estudo que eu li ontem, que fala que Grambel, né? era um eugenista, né? isso a gente já sabe, mas que ele, por exemplo, fez uma vasta defesa para esterilizar os surdos. Né? Ele inventou o telefone, então para que ele cria surdo na sociedade? Isso é bem bizarro, né? mas é isso. Coisa. Não, e o, Ischman, o Ischman, ele é o dono da Kodak, que é a, a, a fábrica, de, fotogra... a fábrica de, de câmera, de material, enfim é aquele que transforma a fotografia num meio popular. É, e hoje é o dia do historiador e é o dia da fotografia também. Essa, essa, essa coincidência é muito boa. A gente tem aqui é, a Ariane, que vai fazer um comentário... Né? E, e, e o Edmilson está muito contente com a sua apresentação, ele com certeza também depois vai fazer um, um comentário e a Ana Carolina tem uma pergunta então eu vou a, quer dizer, é, é, a Ariane faz o seu comentário Aí depois se a Ana Carolina não quiser abrir o microfone eu faço a pergunta da Ana Carolina mas agora é pela ordem é você tá bom? Tá bom. Oi, Ana. Boa noite, gente. Boa noite, Érica. Boa então, noite. Então, é, lembrando, Érica, na sua fala, é, como que a questão dos direitos reprodutivos femininos está é, atrelada à questão do racismo, tanto no que diz respeito a esse controle de natalidade, que vai ser muito forte no início do século passado, nos Estados Unidos, quanto à questão da esterilização... Que é um processo extremamente violento, é, sobretudo para as mulheres racializadas, negras, latinas, é, como você bem colocou. E é, eu fiquei pensando se você lê o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, porque ela traz um pouco é, eu lembro, assim, me recordo que ela traz um pouco esse debate em cima da, esteri da esterilização, é, especialmente das mulheres negras e latinas. É, em contraponto com as mulheres brancas, né, e aí talvez seja algo interessante para você pensar ou fazer uma leitura contrapelo, procurar essas feministas negras americanas que estavam produzindo nesse momento. Enfim, é, elas existiam, elas estavam articuladas, o livro da Angela traz, né, alguns nomes... É porque aí ela vai muito colocar como que o feminismo branco ele acabou é, tomando para si uma pauta racista é, dentro dessa questão da esterilização né? e do controle de natalidade também então enfim só só isso mesmo ah ótimo obrigada Ari pela lembrança é muito é muito interessante sem é... dúvida eu tenho o livro da Ângela e acho que você me deu aí, né, como a Ana falou, se a gente for pensar o, o opositor, né, Ana, o, o que está acontecendo de dissidente, né, a gente pode ir por aí sim. Até porque várias leis de casamento né, que dominam, querem dominar esse corpo, é, elas iam até 45 anos, né, idade re, re, reprodutiva. Né? Depois de 45 anos você pode casar com quem você quiser. Né? Várias leis estaduais falavam, Não, até 45 anos eu sou dono desse corpo. Tá? e aí eu agradeço muito a sugestão e acho que é um bom caminho, sem dúvida tá. é, Ana Carolina, você quer fazer a sua pergunta ou você quer que eu leia? Então fala aí Oi, desculpa gente é, bom, vou falar rapidinho Bom, obrigada pela, pela aula, professora Erika. Então, era mais no sentido de, se você encontrou ao longo da sua pesquisa, uh, alguns textos ou manuais ou pessoas relacionadas a esse movimento eugenista, pensando como usar a fotografia para sustentar essas ideias ou para trazer mais argumentos e tal, porque durante o colonialismo, por exemplo, o, né, a antropologia e, na verdade, a etnografia vai usar muita fotografia já desde 1850, 60, né? E eu queria saber se, se tem alguma relação também com esses movimentos eugenistas uh, nos Estados Unidos. era é isso. Obrigada. Obrigada, Ana. Érica, você... você... Pô, eu, eu acho que é pontual mesmo. Assim, obrigado, Ana. Assim, com certeza eles tinham essa dimensão da importância da fotografia. Né? quando a gente fala dessa circulação, isso fica né, bem claro para a gente. Chegar né, é, é que está sendo um processo que eu estou conseguindo aos poucos por conta dessa coisa que a gente vinha falando do apagamento. É, agora, eu acredito que essa empresa de Indiana possa ser um caminho, na medida em que né, a gente, ela, ela tem isso guardado, ela tem um arquivo em Indiana, só que eu não tive bolsa de pós-doutoramento para ir em Indiana, mas de repente a gente chega lá. E aí eu acho que a gente vai ter essa dimensão, mas, sem dúvida, eles já tinham a noção o quanto era importante essa documentação fotográfica, né? se fotografar né, esses incapazes, se fotografar aqueles que eram capazes, né, a fotografia permitindo essa, esse dualismo, né, esse paralelismo, Então, tanto no campo biológico quanto no campo humano. Mas acho que a gente precisa caminhar um pouco mais e esse é um caminho que eu quero seguir agora. É interessante porque a Ana Carolina chamou a atenção, é esse livro do Juan Aranjo, eu conheço, eu conheço, é um livro bem interessante porque ele faz uma recompilação é, de textos, de etnógrafos e antropólogos, mas é, isso é interessante é, observar, né, que eu acho que é até uma coisa para a gente refletir. Né, a fotografia é, dentro desse circuito eugênico, eu acho que é... Sobretudo, ela vai ter essa característica é meio que antropométrica, né? ela vai lidar ela vai buscar cruzar a pesquisa é, científica, é, biológica, não é aquela mais genética, com, assim, o genótipo com o fenótipo, para usar a linguagem que, é, da ciência, né? Quer dizer, sendo o genótipo a parte genética e o fenótipo a coisa da aparência. E aí, tanto que o fotógrafo que vai na casa é, é, dessa... Como é que é o nome dela? A, a, Carrie. A, a Carrie. A Carrie. Ela, ele vai e diz que a menina não olha para a fotografia. Então, ele está buscando traços é, comportamentais e de aparência que é, repliquem é, possíveis desvios e, e, e, e, e, e perfil é, fora do padrão da normalidade. Mas, assim, isso é interessante, porque para você é, definir, é, até mesmo visualmente, o que, que é um padrão de normalidade, você tem que ter um repertório e aí eu fico pensando, Érica, eles eles construíram um repertório é, é, ligado a essa a essa a esse, esse perfil é, do, do sujeito perfeito, porque você fez uma pergunta é, entre aspas aí, né? O que há de errado com a perfeição? E aí, para você chegar a essa pergunta e para você é, definir é, esse perfil, é, é importante ter um repertório, porque no caso da, da, da, da, da, da, de todo o investimento é, desses é, etnógrafos e antropólogos que vão para o mundo colonial, eles buscam ter o olhar do, do naturalista, né, para criar uma tipologia, é, para poder é, desenvolver isso, né? O Marcos, o Marcos Oliveira quer complementar a minha... A minha... Fala aí, Marcos, para complementar o meu comentário. É. Gente, boa noite, muito obrigada. Estou adorando a aula e a discussão. Assim, complementando um pouco o que a Ana falou... Um dos o, um, o antropólogo que eu estudei né, no mestrado, na né, escolha, é um antropólogo português, mas ele vem da medicina. E ele tem forte ligação com o movimento eugênico em Portugal e com as relações do movimento eugênico internacional. Né? E aí, ele faz essa, esse mapa, esse arquivo. Né? Ele constrói um arquivo fotográfico onde ele vai construir um repertório. E a partir desses repertórios, dessas imagens, ele vai escolhendo quem é o. o o, o branco o português, quem é determinadas raças, ele vai criando as etnias a partir dessas dessas fotografias que ele vai produzindo em campo ou trazendo e ganhando da produção que é do próprio jornalismo, de outras áreas, né? Eles tem um arquivo dele, que hoje pertence ao Museu da história da Ciência na Universidade do Porto, né? Ele recebe fotografia do mundo colonial todo assim. Ele não ele não só produz como ele recebe. Ele tem um, um, um contato onde ele vai assim ele vai muitas fotografias vão, vão entrando nesse nesses arquivos, né? E é muito interessante como que, que esse movimento eugênico ele, ele tem postcapitalidade, né? Como que essas pessoas elas vão vão colaborando também para esse para esse ideal de mapear essa sociedade e uma das coisas que até complementando o que a Ana Carolina falou ele, ele ele tem um texto na verdade uma comunicação muito curta falando sobre a fotografia e falando que a fotografia era fundamental para identificar determinadas características que os desenhos não podiam fazer que, que outras que, é, outros recursos visuais eles colocavam em cheque a própria objetividade científica né e aí como que essa fotografia ela é importante para esses, esses eugenistas para evidenciar aquilo que eles criaram dentro de um discurso. Né? E aí tem esse ponto da construção visual, do que eles falam do perfeito, da referência, da norma. É através da fotografia que eles vão criando isso, e inclusive nos, nos veículos deles de comunicação. Né? É só complementando um pouco essa questão que a Ana começou a falar. Ah, isso Sim. é muito interessante. O, dentro dessa linha também, o, o João Marcos Veiga, ele vai, falar, ele vai fazer uma pergunta, aí a gente junta tudo e eu te passo a palavra agora, Érica. Uhum. Ele falou assim, é, eu acho que a gente pode até levantar isso dentro do, do contexto do que o Marcos e, e a Ana Carolina chamaram a atenção. Ele queria fazer uma pergunta por escrito aqui mesmo, se possível, como é, como é possível inserir... O trabalho de Franz Boa e da Antropologia Racial nesse contexto. A pergunta reverbera as aulas do professor Marcos Brum Lopes na UFMG. A gente já tem aqui, Érica, pessoal do Rio Grande do Sul, pessoal do Paraná, pessoal, do Paraná, pessoal do Paraná, de Pernambuco, pessoal da, da, da, da, da Bahia e tem o pessoal de Minas também aqui. A gente está assim, o bom desse, desse, dessa experiência remota é que a gente junta todo mundo que a gente gosta. Vamos lá. É, é o chamado lado bom da pandemia, né? Que a gente consegue fazer um encontro né? e, e conversar e ver essas diferentes é, perspectivas e, e conhecimentos que as pessoas vão adquirindo, isso é ótimo. Obrigado, Marcos, né? Obrigado, Ana. E o outro agora eu, eu esqueci, perdão. Bom, é, eu. É João, na Marcos. Verdade, João Marcos, então, é, pensando nisso que o Marcos falou, dos manuais, né? Enfim, eu estou começando a chegar nisso agora. Ontem, quando eu estava terminando de fazer o slide, eu encontrei alguns manuais do Devenport, que são anteriores né, à fase dele liderar a eugenia. Né? Ele, é claro, é um biólogo. E ele, ele primeiro ele está trabalhando na ideia do imperfeito, para depois chegar no perfeito. E é isso que eu fiquei tentando dialogar, entendeu, Marcos? Mas eu ainda não entrei. Ele tem alguns manuais, onde ele, ele tem e aí nesses manuais tem fotografias, onde ele está... A princípio, olha como é que ele está. Ele está olhando o imperfeito. Né? Ele começa a ver o que é imperfeito e o que ele quer corrigir. Porque a ideia na mente deles é de correção. Né? Pelo menos, é, quando eu tento me despir né, de, de preconceito para olhar para eles, não com esse olhar que a gente tem né, do hoje, mas como eles viam, e né, o que eles achavam que estavam fazendo, né, eu tento fazer esse exercício, não digo que eu consigo. É... Então, é, para mim, na cabeça, o que eu consegui ler dele e de outros zoólogos que estavam ali auxiliando ele, era a busca primeiro para descobrir o, o porquê da imperfeição, aonde está a imperfeição e como eu posso corrigi-la. E daí é que eu acho que, como o Marcos falou, os manuais são super interessantes, sim, porque aí a gente vai ter, possivelmente, fontes para analisar é, da onde você pergunta por que, qual é o problema com a perfeição, né que é um problema que pode estar muito cristalizado, onde a gente chega na ideia de que, na verdade, geneticamente, hoje a gente já tem um padrão de que nós somos muito parecidos. Né? O que você buscava era uma diferenciação, mas que, na verdade, a gente é muito parecido, né? geneticamente falando. Né? É, os genes que são efetivamente diferentes não fazem tanta diferença assim, né? muito mais o meio ambiente, enfim, aí é outra discussão. Agora, em relação ao que ele fala né, da antropologia, do, do, do franboas, não é isso? Se eu não estou... Tô... É, não ouvi mal daqui né? eu acho que a gente vai chegar nisso sim vai ser necessário né? para que eu possa fazer esse fechamento a, é, dessa. Que, quando eu pensei no ideal eugênico a gente pensa assim eu vou estudar os concursos vou olhar né? e aí fechou, é um pós-doutoramento eu tenho que construir um artigo não dá, né? as questões florescem as questões aparecem ainda bem, vocês estão aqui né? E aí eu, eu ontem eu já estava pensando nisso, quando eu olhei o manual dos, dos homens defeituosos que o Devenport fez, aí eu falei, peraí, ele começou a pesquisar não a perfeição, né? ou não ele começou a olhar os defeituosos, né? para poder argumentar o perfeito, então é necessário né? olhar os manuais e talvez eles sejam a fonte mais imagética que a gente tem fora das imagens produzidas, porque as imagens das feiras são imagens produzidas, né? isso a gente não pode perder essa dimensão, né? são imagens produzidas por eugenistas ali enfim e aí os manuais eles também estão é, influenciados pela ideia eugênica mas eles podem ter ali alguns critérios né que possam escapar sem contar que eles também manipulavam muitos dados né no, no, nos arquivos hoje a gente sabe disso né questionários adulterados né então é, imagens adulteradas né de crianças brancas com feições enfim totalmente adulterado, já devia ter como adulterar, não tinha Photoshop, mas tinha alguma coisa para fazer. É, é interessante é, porque é, bom, vamos lá, o, o, o Charles está... Beleza, Charles, obrigada pela sua participação. O Charles, ele dá parabéns para você, fala é muito importante a, a, a, a discussão. Ah, então, Ari tem uma pergunta e depois o Edmilson. Então, vamos lá, Ariane, pode, por favor. Oi, é, eu só queria perguntar, porque ela falou do Dibuá, e ela disse que não ia se aprofundar nessa né, questão do, do Dibuá né, como homem negro e um homem importante dentro do movimento é, negro americano, norte-americano. É, o que, que ela conseguiu encontrar a respeito dessa, dessa visão... É, do de de ele adotar esse eugenismo para pensar a população negra. Você conseguiu Edmilson, é, na documentação, uma crítica que é feita a ele, como é que, enfim, poder falar um pouco a respeito? Uhum. É... Vai ou espera? Eu vou, espera. Vou, vou passar a palavra para o Edmilson, que aí eu acho que ele, ele vai fazer uma, uma colocação que pode estar tá associada, aí você... É, responde tudo ao mesmo tempo. É, eu, uh, oi, Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Inclusive, é muito importante para mim. É uma referência muito importante para mim. E eu queria perguntar, primeiro, assim, lembrar que talvez se a gente é, voltar, Tá muito, tem muita interferência, a gente não, eu não estou conseguindo se consegui, te ouvir. Se ele conseguir Conseguiu agora. É, agora melhorou melhorou? melhorou, melhorou, melhorou, melhorou. É porque Mas ainda o tá... microfone. Ah, bom. O vai microfone estava mal colocado. Viu? Ah tá, tá ótimo. Agora melhorou. Vai. E se a gente retornar, você ouviu? Você conseguiu ouvir bem? Alguma não, coisa? não, não, não ouvimos nada. <risos> Repete, por favor. Saiu do ar? Oi. Ah, tá. Ele vai, vai. Re... Então, Érica, enquanto ele faz, é você. É a gente estava ouvindo melhor, sim. Ele podia tentar fazer a, a... É escrever. Tire, que bota. É, é melhor escrever. É melhor escrever. Enquanto ele está escrevendo, é, você re, fa, é, responde a da, da Ariane para falar do Dubois. Tá. Vamos lá, Ariane. É, Dubois, né? Dubois já foi motivo de um encontro que eu apresentei esse trabalho é, em Londrina, né? e aí deu altos debates. Mas eu acho que, assim, é, que Dubois defendia a eugenia assimilacionista, não tem discussão. Né? O que a gente... Eu acho que a grande questão aí é que a gente tem que olhar o de Boá como o homem do seu tempo. Né? Um dos maiores biógrafos dele, quando foi é, é, questionado, né? eu li um artigo dele falando sobre essa questão dele, com a eugenia assimilacionista, ele falou, olha, se a gente pensar que ele está envolvido num né, meio onde essa questão eugênica está sendo discutida, ele não se furtou né, a pensar para a sua raça uma saída também, de alguma forma, por esse viés, né? Quando ele diz, né, que é, entre os negros se houvesse uma procriação daqueles que eram intelectualmente superiores, seria mais fácil para que os negros pudessem alcançar cargos futuros de, né, superiores, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem que pensar. Ou a gente vai entrar numa linha né, de crucificar o Debois e dizer não, ele não era aquilo tudo, né, ele defendia, mas olha só, ele está defendendo que nem todos os negros são iguais. né? Ou a gente vai pensar, né? e aí a gente pode pensar junto, né? o Debois como o homem do seu tempo, né? que vai sim defender a eugenia assimilacionista, que, que cunha esse conceito de talentif. Né? Então, a partir do momento que ele cunha esse conceito, ele cria uma diferenciação. Né? Existem negros que têm uma capacidade de promover e agir melhor para o desenvolvimento né, da... e crescimento de importância né, do homem negro na sociedade americana. Né? Agora, é um debate aberto, na medida em que ele é um representante né, é, dessa fala negra, né, dessa fala antirracista, né? Então, é, por isso que eu digo, é uma seara, eu espero que alguém se envolva também, sociologicamente, num estudo sobre o Debois. Na verdade, é o que eu falei, o que eu li também depois, foi esse artigo de, de que, cara, lá ele se considera né, o maior especialista em Deboa, e ele coloca, ele fala, para mim, a imagem dele é... E aí, eu, eu concordei com essa ideia dele, né? Ela permanece como alguém que lutou, que né, teve sua importância, tem sua importância, dentro do movimento negro americano, mas que é, não deixou de ser influenciado, de ser, né, é, de dialogar com o seu tempo. Eu acho que é isso. Não sei se você concorda comigo. Né? Agora eu não estou ouvindo. Oi. Não, eu estava mais curiosa para entender. Assim, eu uhum. lembro da menção dele no livro da da Angela. Mas, assim, não tenho um pouquinho de conhecimento. Assim. Eu fiquei curiosa, né? que você estou fazendo uma cara de boca e tal. Aí eu fiquei curiosa para saber um pouco mais, assim, como é Sim, eu posso, depois, mandar para a Ana, para você, esse artigo, né? Que fala do Zubuá. É um artigo interessante. Vou procurar, procurar e passo para a Ana, para a Ana passar para ti, ou ela passa meu e-mail. Eu acho que ali tem mais coisas, né? Que a gente pode discutir. Como eu estava preocupada com a questão dele, Específica né, é, da, do talentife, como que a, esse talentife pode estar associado à ideia eugenista assimilacionista, como ele está, né? é, agora isso não significa que isso não seja um debate, né? isso é um debate. É. Né? Há quem diga que não, né? que ele não pode, não era, eu, não tinha né, essa perspectiva eugenista assimilacionista, mas há uma boa parcela de historiadores americanos que o enquadram assim e eu, vou te falar, eu eu concordo com essa linha né mas vendo ele como um homem de seu tempo não acho que isso interfira no seu é, na sua militância na sua acho que ele tem que ver de uma forma mais ampla mas eu acho que é possível é, de discussões é Érica o hoje ele pergunta se você encontrou é, mais arquivos sobre os Better Babies na NAACP, é, já nas décadas de 1930 e 40, é, porque ele lembra aqui que essa associação foi, foi... Existiam várias pessoas brancas. E eu, a, a Vanessa, é, no agradece a aula e, e, e, e, infelizmente, ela tem que sair... É, e o Edmilson continua, né? se retrocedermos no tempo, encontramos a primeira foto de estudo antropométrico sendo feita no Brasil, no final do século XIX, no livro do Luía É, e, e eu acho que essas, essas discussões estão intrincadas. Né? Eu, eu, eu concordo com você que o, o Dubois é um homem do seu tempo, né? mas eu queria entender melhor o que, que é esse eugenismo assimilado, ele, ele, ele se denomina. Fala de eugenismo assimilacionista? É isso? Ou é só essa ideia da, da, da, da assimilação e da. Enfim, queria que você. Se você tiver elementos, né, já que você participou desse debate lá em Londrina sobre essa discussão quente, é, eu queria. Quer dizer, respondendo, a, a, tentando responder também a pergunta do, do Edmilson, se. É, de fato, né, existiam pessoas brancas envolvidas na criação dessa associação, você tem elementos, não é porque sua pesquisa está em curso ainda. É, assim, a, a ideia do, do assimilacionismo né, é que você seria capaz de assimilar, assimilar né, para, para si né, algumas características, né? E aí, é, o termo eugenia... Né, os americanos, né, nos estudos, é, que a, quando a gente está lendo né, em inglês, eles usam sem menor parcimônia, né. A gente às vezes tem algumas pormenores né, para usar, como por exemplo, é, a questão da eugenia negra, né? Eles usam né? É, The Black Eugenics. Né? Então, a gente já tem uma certa reação, tanto que quando eu coloco ali, eu falo, olha, eu estou tirando de um artigo, né? Que ela, na verdade, ela tenta marcar. É como uma coisa de, é como algo diferenciado, né? Essa eugenia que poderia estar sendo praticada também em círculos de pessoas negras. Mas aí eu usaria o termo eugenia, talvez não, né? mas é o termo usado na bibliografia americana né? desses historiadores. eles usam o termo eugenia. No caso da eugenia assimilacionista, ela é, é, esse termo ele já não tem tanto peso, na medida em que a ideia assimilacionista ela não, não carrega uma ideia, é, de, uma ideia tão negativa, né? quer dizer, a ideia de, é uma ideia de melhoramento. Né? O, o Debois está pensando no melhoramento da raça, e de como que isso poderia se dar através da assimilação de algumas características de grupos mais fortalecidos dentro da raça. Né? mas não necessariamente excluir aqueles que eram defeituosos. Né? Então, a ideia da higiene assimilacionista não é uma ideia de exclusão, é de assimilação. Né? Eu vou assimilar o que tem de melhor, não sei se ficou claro, né? mas eu não estou excluindo o que tem de pior. Né? Não, eu preciso melhorar esse, esse, né? esse, de, esse defeito, essa... É difícil, melhorar pai. Essas características, né? Mas é, eu não. Não há uma questão de execração, né, assim, né, como há na questão da eugenia, é, mais tradicionalmente, como a gente viu no discurso dos eugenistas clássicos, brancos e tal. Então, seria, aí você está num, num âmbito mais aceitável, né, dessa ideia. Por isso a ideia do assimilacionismo, né. Uhum. É, o Eduardo Vasconcelos, ele pergunta, as imagens dos concursos eugênicos circulavam apenas nos jornais? Você consegue identificar outros locais em que essas fotos dos campeões, entre aspas, é, desses concursos eram, é, circulavam? Quer dizer, você tinha exposição... É, existia um circuito maior do que nas revistas as pessoas iam esses lugares onde você tem os, os prédios que tem Better Babies as pessoas circulavam ali tem, tinha exposição é, há uma exposição em troca, né? um concurso de Indiana, aí quando o eugenista leva para um concurso de Minnesota, ele pode levar fotos do concurso de Indiana para ilustrar aquela família de Indiana foi a campeã, olha os exemplos, né, e esse circuito já é possível dizer que sim, né, que você tem ali é, no Mendel Filter, né? imagens antropométricas, né? e de exposições tanto antropométricas de manuais né, técnicos né, que mediam QI e tudo mais, quanto essas imagens de, de outras feiras que circulavam entre estados. Agora, é, exposições para além da exposição das feiras ou dos encontros eugênicos, porque encontros eugênicos haviam vários, né haviam os encontros da, da, da, promovidos pelo Schellers, né e aí sim você levava imagens das feiras, mas a documentação disso... É, não está no arquivo. Né? No Eugênio Archives, a gente tem alguma documentação das feiras, a gente tem algumas fotos de, dessa parte mais antropométrica, né? de quem eram os indivíduos, né? e aí são fotos até complicadas, que você vê aquelas fotos, você fica, gente, não uma dor no coração, né? Aí eu falo, ah, vou trabalhar com as fotos mais bonitinhas, você confessa que é meio deprimente, mas a gente olha. Então, assim, usar né, quem era considerado incapaz é são fotos muito muito duras. Mas é, lo, locais para além disso, né, é, de circulação documentados eu não vi, né? Porque o que eu tenho hoje, como eu falei da dificuldade de você ter isso em arquivo, né? Esse arquivo é de 2000, né? Olha o Movimento eugênico, é de 1920, né? O, início, o arquivo foi montado em 2000. Né? E aí você tem um arquivo canadense também, que, que trabalha muito com essa ideia da promoção, de não deixar repetir né, esses, esse deário eugênico, que ele não se repita. Então, eles tem toda uma promoção nas escolas, de divulgação. Mas, é, se a gente considerar que o arquivo é até recente, né, é, acredito que muita coisa esteja para ser descoberta né, né, e, e, nesses arquivos. É, porque hoje o que a gente tem é, são fotos de feiras agrícolas ou de encontros entre feiras. Né? É interessante você falando isso e a pergunta do Eduardo me, me, me fez pensar uma coisa, não sei se faz muito sentido, mas eu acho que enquanto eles produziam uma foto científica que buscava o desvio... Tipo aquelas fotos é, dos histéricos, daqueles é, asilos na França, né, que a fotografia era utilizada para criar e para caracterizar a, a imagem do desvio. Então você tem essa série, esse, esse repertório, o repertório dos desviantes. O reverso disso eram as imagens dos concursos com a construção da perfeição. Ou seja, a, a, a construção da perfeição, ela possibilitava justamente criar esse, esse reverso, é como se a imagem é, produzida é, dos, dos, dos concursos que circulavam nas revistas, é, mostrando o que era bom, o que era o melhor, era justamente o reverso. Então, aí a gente pode depois construir um repertório de características desviantes e características normalizantes. Que a fotografia serve para ratificar. Até mesmo o padrão de beleza de Hollywood. Mulheres louras, feições perfeitas, né? Então, você vai, assim, a dificuldade que eles tiveram né, de, de aceitar a.. a... A, a Carmen Miranda mesmo, né? ela sempre fazia papel, é, não da, da, da, da, aquele filme entre a Loura e a Morena, né? é, é bem característico, isso opõe né, esses, essas duas dimensões é, de aparência. Né? Pensar um pouco isso. O Marcos diz aqui, anérica eu estava vendo aqui num site de venda de objetos para colecionadores encontrei um selo Eugênico, mas na França. Era justamente essas, essa... O, o, o Didi Huberman tem um livro, né? o, o, o, A Criação, o Nascimento da Histeria, onde ele faz uma análise dessas fotografias né? e de como essas fotografias produzidas nesses é, asilos, nesses manicômios, né? elas vão criar padrões para caracterizar a atitude histérica das mulheres e aí você já vai começar a ter né, toda uma uma dimensão é, é, entre aparência comportamento e diagnóstico científico né aquela, no, aquela aquela coisa da noso nosografia né que é o, os aspectos é, da aparência que vão gerar né, quadros nosológicos e nosográficos para identificar criminoso né o, o, o Ginsburg trabalha com isso naquele livro aquele texto sinais de raízes de um paradigma indiciário aonde ele ele ele ele aponta né que essa essa característica descritiva da aparência e a fotografia vai vai ao encontro disso né? porque ela responde aquilo que o Marcos falou uma precisão realista quase que incontestável mas pensando um pouco essa sua pesquisa é, e, e tentando entender como é que a, essa noção de repertório é importante para a gente poder ver o padrão do desvio, o padrão da normalidade, é, é, eu acho que seria um caminho. Tem o um dossiê que eu e o Marcos organizamos é, no, no boletim do, do, do Museu Guel, de Paraná, paraense, é, que é um, um dossiê sobre fotografia, é, e conhecimento, né, é onde tem alguns, alguns artigos, é, sobretudo do James, que trabalha com a fotografia e a ciência, a fotografia e, e, e, e, a, e, a, e a psicanálise, a psica, psiquiatria, sobretudo a psiquiatria. E aí, quando você está falando que é, é, é, é, eles procuram no desvio, eu logo lembrei dessas imagens, né? As imagens eugênicas elas vão dialogar justamente com a dimensão do desvio para criar a norma, que depois extrapola é, justamente é, por um ideal de beleza branca, né? cabelo liso, loura, olho claro, e aí por aí vai, né? Quer dizer, não é à toa que hoje... É, eles estão tentando apagar. Essa ideia do apagamento, Érica, é muito preciosa também para a pesquisa, né? porque eu acho que é importante a gente identificar né, a história, a gente vem trabalhando com isso aqui né, no nosso grupo, a história dos arquivos né, e a forma como os arquivos se conformam, apontam estratégias de dominação bastante interessantes e, ao mesmo tempo, marcam possibilidades de linhagens de estudo também bastante interessantes. Né? Você tem que tentar identificar na própria historiografia estadunidense em que medida esse tema não foi enfrentado porque os arquivos não estavam organizados também. Né? Então, acho que essa, essa, essa sua reflexão é uma reflexão bastante relevante, né? entendendo que hoje é o dia do historiador e da fotografia. É, e aí a gente é, observar essas características. É, a gente está chegando ao fim, eu sei que você tem um filho que está lá na casa da sua mãe eu tenho que buscar é, porque, dorme... que... É. porque então, eu, eu já queria... surfou hoje é. e aí toma mais cedo né mas eu então, queria falar só é, uma coisa que... em relação ao que o Marcos colocou Ana que eu acho que a gente é, é, contribui muito né e aquilo que você falou no início né se a gente puder aí fazer desse desse estudo né uma conjunção de pessoas e que a gente puder é, transformá-lo né? depois é algo que eu desejo muito, porque eu acho que é uma, uma pesquisa que requer esses diversos olhares, né, ela daria aí um doutorado, mas eu não vou fazer outro, então eu preciso <risos> é, desse aporte para que a gente possa, né, é, é encontrar esses caminhos, e talvez seja isso, né, a partir do defeituoso se encontrou o perfeito, né, e não o contrário, né, é. eu acho que é, é por aí, mas é pois. isso. Muito bom, querida, adorei, obrigada, é, eu convido a todos e a todas para a próxima semana, que hoje ia ser o último dia, mas eu estendi mais, um dia, mais um, uma, uma sessão, onde a gente vai ter é, o Maurício Lissóvis, que, né, com um texto que está aí logo no início do chat, né? É sobre ditadura. Né? Ele trabalha nesse artigo com várias imagens, não só com fotografia, e é um artigo escrito junto com a Ana Lígia Aguiar, né? e que está publicado num livro também excepcional sobre é, monumentos, é, ditaduras revisitadas, cartografia, memória, representação, e, e o livro todo está dentro da nossa pasta no Dropbox, que o link está aqui também. Logo no iníciozinho vocês vão encontrar... Né, para fazer download do livro. Então, eu, eu convido a todos e a todas para o nosso próximo e último encontro. É... A gente vai divulgar durante a semana, né? é, com o, o, o Maurício, que é uma leitura também incontornável para quem se interessa sobre história visual. Érica, super obrigada pela sua presença, né? agradeço muito né, você ter disponibilizado né, esse, esse resultado parcial da sua pesquisa, e com certeza vai sair um excelente artigo, eu fico muito contente. Tá? Obrigada, obrigada a todos e a todas que estão aqui assistindo a gente, e até semana que vem. É, eu vou ficar na sala junto com a Marcele e a Juliana, se vocês puderem, meninas, para a gente poder conversar sobre o trabalho final. O restante eu dou um tchau e agradeço mais uma vez. Eu agradeço a todos, agradeço a colaboração pelo trabalho, a Ana mais uma vez pela parceria e seguimos juntos. Obrigado pelas críticas, obrigado pelos comentários e estamos aí para construir um bom trabalho no final. Agradeço, boa noite. Boa noite, tchau. Obrigada. Bom, o Alex, deve, eu vou tirar o, o, a, bom, Vou tirar o Alex da, da reunião E eu acho que a Gwen Também Vou tirar ela da reunião Para a gente poder conversar Muito bem, tirei a Gwen da reunião Meninas, podem aparecer agora, por favor Estamos <risos> só nós Oi, Oi, Ana. Tudo bom? Tudo Oi, bem? Ana, acho Oi, que é. tem que parar de gravar. Tudo bem? Ainda está gravando. Ah, Bia. Ainda está é. gravando. Ah, obrigada. Ah, obrigada, é, obrigada, obrigada. Obrigada. Eu boto...